Boys, hein, Belcas Barn não <risos> hmm, é o Boys, é o Boys. Merda, mano. Beleza. Não. Beleza. Ah, não, não. É isso. cada outro, outro, só mais um, você cai. Boa, gente, gente ganhei. Ganhei. Boys. Até que fácil, né?